E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Salt and Sacrifice sequência de Salt and Sanctuary, está disponível para Playstation 4, 5 e na Epic Store provavelmente vai sair para mais plataformas e a gente vai jogar mais um pouco, né? fazer mais um pouquinho da gameplay Tudo oh, bem, último vídeo. último vídeo, a gente fez um monte de coisa mas o que a gente não fez foi upar nossas armas e agora eu vou aprimorá-las nesse negócio aqui a gente já aprimorou sim, viu. <risos> vamos continuar. A gente vai pro portal. Vamos voltar para a mesma área anteriormente. A gente pretende caçar bruxos e enfrentar mais um chefe. A gente caçou no último vídeo. A gente derrotou o chefe inicial da área, né? E também o bruxo de fogo. Aí Tem um bruxo de gelo, um bruxo de veneno, um bruxo elétrico, um bruxo pra caramba. Também a gente abriu essa outra vila, né? Essa outra, esse outro lugar para ir. Só que não vou mexer com isso aí não, viu? Eu estou jogando um outro save, descobrindo mais sobre o jogo e. Eu acho. Eu acho. Que a gente tem que explorar ao máximo essas áreas. A gente também pegou esse upgrade aqui, ó. Mobilidade. Tamo indo, a gente tem que entrar aqui no lugar novo que abriu Tá pra esse lado, eu não vou nem salvar nada Ó aqui o menininho de, de fogo Tá vendo? Como a gente derrotou um mago, as portas que tem uma, uma trava Elas vão se abrindo Eu acho sensacional esse golpe que Você bate o cara levanta voo Esse se acerta ele no ar, eu acho muito legal Tem que vasculhar tudo Muita coisa escondida Aqui a gente pegou um set pequena bolsa de prato, a gente pode organizar um pouco os nossos itens, está muito bagunçado vamos tirar essas coisas, não está usando nada disso, vamos manter o morango tirar isso aqui tirar tudo e colocar de novo, colocar um desse um desse e o um morangueiro, é tudo que precisa esse aqui ele faz, a gente a está gente atrás de lá. coisa feia e a gente faz voltar esse ser um ser humano de novo. Deu uma engasgada aí na minha, na minha conversa, me atrapalhei nas palavras. Se eu não me engano a gente encontra o gordinho, que é um inimigo complicado bem complicado Coloca esse menino aqui Devore Kundricão. é um mago de nível 2 pelo que eu contei mais ou menos tem, acho que são 6 magos diferentes por, por área a vantagem é que assim, todo o seu processo para derrotar o mago é meio que salvo Não precisa derrotar de tudo de uma vez ou Ficar muito Nervoso com o resultado Que não perde nada Esses magos eles os bichos a gente só vai descendo a pancada nele. Ele tem tipo um negócio puxando assim que ele mostra mais ou menos onde você vai encontrar o mago. Quase, quase Nossa, quase Mais você bater no bicho, melhor Mais fácil fica enfrentar ele depois A nossa. <risos> Esse jogo não é fácil. Ele melhorou, ficou um pouco mais fácil, mas ainda assim não é fácil. Não que. Não que esteja muito fácil, mas tem algumas coisas agora. Melhoraram muito aí. Morremos, morremos, morremos, morremos, não morremos, não morremos, morremos, morrendo, não morremos. Oh! Quase. Meu eu disse, também não precisa fazer tudo de uma vez. É possível. Os bichos eles brigam entre eles. Isso eu acho muito legal. Deixa eu brigar. Ah, quando subiu. Morremos, ou oh, não morremos. Fragmento inocente. Isso aí que é o. banana. Deixar vivo novamente. Ó. Isso vai dar ruim. Um drill gigante afogado. Olha isso. Olha o dano. Incrível, né? Não é muito fácil não, viu melhor momento para bater nele Olha esses trenhos Olha essa bolha d'água, credo Tomava Pegou, hein, pegou de, de final Derrotamos ele e vamos pegar o coração dele Tranquilo, né, tranquilo Não é muito absurdo Derruba um monte de item bom você usa esses itens para craftarias. Vamos conversar com ele. Sofrimento que corre como a água. Agora ela secou. Você se lamenta, inquisidor? Lamentar a minha morte? Eu me lamento, mas não por você. Eu lamento a perda de qualquer vida. Belas palavras, meu caro inquisidor. Talvez sua intenção seja sincera, mas tem minhas dúvidas. Os mortos merecem ser lamentados, mesmo aqueles cujos crimes foram tão graves quanto os meus. O sofrimento transborda, tornando-se intolerável não suporta esse sofrimento e morreu aí o que, que a gente vai fazer? a gente vai continuar é... continuar é tomar o um desacerto, claro, é. tem que tomar um desacerto. <risos> o desacerto gordinho, o gordinho é bravo a gente pegou um negócio aqui e já perdeu a vida ali para frente. Tristeza! É um pouquinho de nervoso. mesmo um pouquinho mais, que é um pouquinho de nervoso Tem ter que subir lá do... lá de Gad, gadanha de madeira é, aqui ó, a gente usa a chave simples e acha, a chave de esconderijo essencial Tomando, tá difícil sair de um pedaço aqui Às vezes acontece dessas Sabe, uma coisa trivial Fica muito complicada Aqui pra cima A gente só precisava dessa chave E de derrotar o um mago A gente tem que achar os outros magos Para isso a gente vai dar uma exploradinha aqui, porque não custa nada É bom explorar, abrir o máximo Nossa, quase já pensou se a gente falece Descansar e abastecer, né? Vou tudo lá de baixo de mais um coração de mago, para derrotar um terceiro mago Então, vamos derrotar o terceiro mago E aí E aí a gente continua Vai pra esse chefe Tem essa escadinha Para cá tem um Tem um bichão não é nada. Nossa. Você tem um cara sentado ali. Dentro. Não pode brincar. Agora a gente perdeu o sal para valer. a gente vai encontrar mais um baú aqui pra baixo Um o baú e, e abrir mais um atalho ó um set completo Ela não para Vamos para baixo. Vou tentar tá, tirar o onda um pouquinho, né? Se eu não me engano, para cá tem mais um portal, é onde a gente vai trazer o próximo Marco. perdeu a oportunidade de subir de nível várias vezes com as nossas mortes aleatórias. Eu não tinha costume de usar nenhum item, mas nessa gameplay a gente vai procurar fazer tudo da melhor forma. Com exceção de itens que facilitam demais aí derrotar os chefes, prefiro evitar. Bom, se eu não me engano, aqui tem uma porta que só precisa de dois magos para acessar. A gente encontra uma área completamente nova. Ah, yeah. Ah, yeah. O oh, que que temos aí? Botão reluzante Tomar um suquinho, não custa nada E aqui a gente já encontra o cadáver aqui. Pede para a gente falar para devorar o ou Vamos lá Da que lado será que ele tá? Para cima É um mago de veneno. Tomar um suco que o veneno está comendo medo, gente, rápido, hein? Meio que voltou. Bastante difícil. É. Foi para o ponto de enfrentamento. Agora a gente faz. Ah, não, não, ele desceu. Você pode usar os inimigos contra ele. Aí não precisa ficar se arrebentando. Então, eu acho legal se né? usar os inimigos contra o mato. Olha lá. O cara encostou ali, ó. só deixar ele de trabalhar. Chega pertinho do centro. Depois a gente vai ter que levantar esse cara Nossa, só tanto de dano morre, ah, até que enfim hein? fragmento inocente vamos pegar as coisas aqui, veneno, víscero, não sei o que e a gente não conversou com ele foi... <risos> é, deu muito certo deu certo, derrotamos tá, mas não foi do jeito correto Agora o que a gente vai fazer? A gente volta lá pra base, a gente tá com dois mil e pouco negócios. É muito negócio, a gente já perdeu dois mil e pouco, a gente podia ter subido vários níveis. Mas a gente fez algumas caças aí com sucesso. Foram duas caças com sucesso. A segunda nem tanto, mas a primeira deu muito certo. Vamos lá, vou re retornar o acampamento Vou ver se dá para fazer o upgrade de arma e upgrade no um personagem Primeira coisa arma Uh, que dá, ó Deixa uma arma mais pesadinha Onde a gente tá? Está embaixo Não tem mapa legal né não ter mapa ser agradável dá para se perder bem essa parte nova que a gente mal explorou nossa que terrível! se a gente fizer igual A gente aguentou mais pancada que A gente abre a porta E fica mais fácil chegar aqui Muito mais fácil Não sei se tem mais alguma coisa pra cá Tata. Mais um baú Espadão rudimentar Ah, a chave de esconderijo A gente usa lá em cima Encontra lá em cima de tudo Para abrir aqui embaixo Viva, fui resgatado Digo, fui resgatado contando que quem me salvou Não tem ressalvas em se envolver com um fora da lei simpático Como eu Diga camarada, você ajuda aqueles que caminham às margens da lei? Sim que maravilha, uma bela amizade acaba de surgir Voltarei ao Vale do Perdão Tem um cantinho abaixo do acampamento Encontra-me nas cavernas abaixo do Vale do Perdão Pois tem mais negócio a se discutir É um NPC que vende coisas é... Ele é bem legalzinho Tá aí, o que tinha que fazer aqui embaixo Que eu sei É só isso Nossa, já pensou morrer pra aquilo? O cara mandou a diabolinha da, da gente Ó, Mais do que necessário Eu vou mostrar para vocês algumas coisas Vou upar e vou subir Vou mostrar para vocês algumas coisas no acampamento que a gente não fez ainda Se a gente for reto aqui Tem uma evidente. evidente. A gente pode melhorar aqui nosso frasco vulcral Também exige alguns itens para o upgrade agora a gente tem 7 frascos vulcrais é para a vila cinzenta aí que eu farei? aí no próximo vídeo eu enfrento agora a gente vai concluir, né? A gente vai concluir, mas aí no próximo vídeo a gente faz as duas partes possíveis, que é o mago de gelo, que não é tão difícil, e o mago de elétrico, que é difícil, é difícil assim, ó. Ai, tomei na careca ó, já tá dando uma pancada mesmo Tá aqui, ó Bagulho, descansar e abastecer. Ele fica saindo umas fumacinhas verde. Quando você pode acessar, a gente vai enfrentar aí o Caçador Verde. O Caçador Verde você consegue acertar ele umas duas vezes quando ele dá esse pulo. esperar de longe esperar ele dar flechada? por lá primeira fase dele não é tão difícil ele não é tão rápido Caralho, ainda não chegou na segunda fase dele Distância. Já foi pra última fase, diretão mesmo. Che ele. Me perguntando nesse momento qual que é o. momento o que eu tenho que fazer Derrotado ele A última parte dele O que tem que fazer é esperar ele dar todo o combo Deu todo o combo, você gruda nele Ele vai dar uma machadada Que é o fim dele né? A hora que ele só vai dar o combo Ele só vai dar o um combo Num determinado momento Depois que ele dá a flechada Mas se ele começa pela machadada Ele não dá o combo completo E aí você tem que acertar ele Aqui ó Já é um bagulho diferenciável a gente vai encerrar a nossa gameplay por aqui Que eu apanhei pra caramba eu tô há horas gravando E é isso aí, espero que vocês gostaram Quem tiver dificuldade, não se preocupe Eu também tô Deixa nos comentários, ou entra aí no nosso Discord E a gente conversa A respeito deste jogo incrível Ai, minha, minha nossa, os sapinhos E deixa Bom. Acho que eles aquietaram ali, então a gente vai encerrando por aqui Gostou deixa o like, se inscreva no canal, dando a é nos nossos vídeos é... aqui, A gente joga os vídeos de Metroidvania e né? A gente pretende fazer a série mais ou menos completa aí de saltinha sacrifice Deixa o um comentário pra gente se, se gost... sempre gosta de estar tá lendo E fica assim, até tá? o próximo vídeo, viu amizade?